Que hoje eu vou estar ensinando, um ensinando a como gravar pelo Shadowplay da NVIDIA Primeiramente você vai abrir o programa, ele vai estar aqui todos os jogos que você tem Você vai ver se não tem nenhum driver para atualizar Eu tenho, eu não vou instalar agora porque o meu está funcionando normal Mas eu recomendo que você atualize Depois disso, tem as configurações aqui, você vai fazer o login na sua conta E tem esse... Negocinho escrito, compartilhe seus melhores momentos dos jogos Isso aqui é pra você fazer stream ou pra você gravar Coisa do tipo Então vamos lá pra configuração No geral Aqui tá a, a, a configuração do seu computador Eu acho, eu não tenho certeza Que pra você gravar pelo Shadowplay Você tem que ter no mínimo uma GTX 750 Se eu tiver errado eu vou estar tá colocando aí em cima Pra estar tá corrigindo Aqui a opti otimização dos jogos está ativada É normal isso, não tem como desativar Aqui ele vai dar uma olhada O que você precisa ó. É 600 para cima, minto Não vou precisar colocar GeForce, GTX, desktop, GPU, série 600 ou superior Se você tiver uma 620 e uma 650 Você já pode usar E ter um sistema com 4GB de RAM para cima Que normalmente todo computador tem Para quem é gamer no caso Compartilhe seus melhores momentos, está pronto E realidade virtual não, porque eu não tenho uma 970 E eu não tenho um i5 Meu processador é um AMD Então vamos lá Aqui está a opção, já Eu estou usando ela para gravar Aí você vem aqui em Settings Ou você aperta Ctrl Z Ctrl Z faz a mesma coisa Aqui, repetição instantânea, desligado Está gravando e aqui não está fazendo live Para você trocar o seu microfone Você aperta o botão no microfone Em personalizar Aqui você escolhe o microfone que você quer usar E aqui a é sensibilidade, incrementar, etc vou Voltar. Aqui é a câmera, se você quiser ligar a câmera Eu vou ligar só para mostrar Você clica aqui, ela vai aparecer aqui no canto esquerdo Acho que não vai mostrar Por causa que eu não estou Não estava gravando né? Como eu comecei a gravar já estava desativado Mas era para aparecer ali E esse vídeo eu não vou fazer com foi como eu não consigo acessar aqui as outras configurações, então vamos por aqui. Aqui é só conta, exposições. Exposições, você escolhe o canto da tela que você quer. A câmera é webcam, ela vai ficar aqui embaixo, no canto esquerdo inferior. Um tamanho médio, para não ficar tão pequeno. Vai ficar mais ou menos um quadrado, assim... Não tão grande, não tão pequeno. Indicador de status, é se ele está gravando ou não. Vai ter uma bolinha verde ali em cima, na esquerda, se estiver gravando. E se o seu microfone estiver funcionando, ele vai ter um símbolo do microfone. Contador de FPS. Normalmente... Ele aparece enquanto você não está gravando Quando você está gravando, pelo menos na área de trabalho, ele não aparece Visualizadores E aqui aparece esse, o seu negocinho não, Eu não lembro porque que é isso, mas não serve muito Fui bicho na câmera e, e parou de gravar Mas então eu vou só mostrar aqui ó, que é o tamanho da câmera que ficou Eu não vou mostrar meu rosto nesse vídeo Por que porque não? Mas olha só, esse é o tamanho ideal para você gravar um vídeo com facecam Se você quiser aumentar um pouco, dá pra você fazer o seguinte Deixa ele lá nas configurações de novo Bem provável que ele vai parar de gravar ele Vai dar um corte e eu volto Exposições, ó, oh, vai ficar maior Você pode ver o tamanho tá bem grande agora E tem um pequeno que eu acho que não serve pra nada Porque é muito pequeno e não dá pra você ver nada Que é isso aqui então o vídeo de hoje foi só isso Se eu te ajudei A como gravar no, no novo de Force Experience Deixe seu like, deixe seu favorito E se inscreva no canal Que isso vai me ajudar bastante O canal está crescendo um pouco Ganhei exatamente 5 mil exibições Só esse mês, 50 inscritos Já estou alcançando 160 E logo logo chega a mil Então cada um inscrito já está ajudando E é isso aí, se gostou Faz isso que eu te pedi. Falou e até a próxima.